Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma printer bot. No passo de hoje, passo de 23, a gente vai colocar esta engrenagemzinha aqui. Como é que a gente vai fazer isso? É... A gente... Ela tem um parafusinho aqui, que a gente vai apertar no eixo, na parte do eixo que é chata e que... Tem essa fendinha aqui, né? Vocês estão vendo? Ele não é todo redondinho, não. Então ele tem um pedacinho aqui que é mais retinho e a gente vai pôr assim, como a gente fez com outro motor, né? Então, algum... tem dois comentários ali no tutorial dizendo que essa pecinha estava descendo até o fim do eixo do motor aqui. Mas a minha foi direitinho, né? Eu não sei, se tiver esse problema, acompanha aí pra ver se aparece algum outro comentário sobre isso. Ou vai atrás da loja pra ver se tem algum problema mesmo. Então, ó, a gente vai prender essa bichinha assim. Ó. Ela, O dentinho dela tem que ficar alinhado com o rolamento aqui que a gente tem nesse suporte. Por quê? Porque o filamento, quando a gente for imprimir, esse aqui é o filamento, né? Ele vai passar por aqui. Então assim essa pecinha serve justamente para fazer isso, assim, segurar, dar a tensão necessária para o motor conseguir empurrar o filamento aqui. Então ele vai passar aqui assim. Beleza? E aí o que, que acontece? Eles indicam ali pra gente usar trava rosca. Né? Falei da trava rosca da outra vez É uma, como se fosse uma colinha né? Quando você esquenta ela solta E o que a gente vai fazer aqui É alinhar direitinho Botar um pinguinho De trava rosca Aqui Então só esse pinguinho aqui dá E aí, opa, então eu venho agora, linha ele aqui de novo, encosto aqui, para ver bem o lugar certinho, né, como é que eu sei qual que é o lugar certinho, o lugar certinho é quando a fenda aqui na engrenagem estiver alinhada com o rolamento. Aí eu posso até vir aqui e fazer uma pressãozinha nessa peça aqui ó. Que essa peça ela é ajustável assim porque o filamento pode ter diferentes espessuras. Né? E aí a gente pode aproveitar isso para fazer uma pressãozinha aqui para segurar a nossa engrenagem no lugar. Então colocar aqui e aí sim depois que tiver alinhadinho eu venho aqui com a chave Allen, né? essa pequenininha que vem no kit e só dar uma rosqueada aqui Vamos ver. Pra ficar bem firme eu vou passar aqui já até firmou aqui okay. A pecinha tá girando junto com o motor. Então beleza, eu acho que agora deu. Certo. Então, ó. então essa aqui é a pecinha. É o resultado do passo 23. É a pecinha encaixada aí no motor, com a engrenagem e tudo, pronta para passar o filamento. O que mais? Na próxima a gente já prende o hot-end no braço Y, a gente vai prender ele aqui e aí vai com o motor aqui em cima encaixar. Beleza? Até a próxima então!